Eu sou o Márcio Koba. Eu sou a Clarissa. Como a gente pode fazer uma reunião à distância? A gente precisa basicamente de internet e de um celular, um notebook, um tablet. Que aplicativo você recomenda da gente usar para abrir uma reunião? O aplicativo que é bastante acessível é o Hangouts. A gente tem também o Skype, tem o Zoom, mas o Hangouts está disponível em diversos celulares e ele tem fácil acesso. E onde eu acho esse aplicativo? Usando um notebook, você pode acessar pela barra de endereços da internet. A gente pode mostrar aqui como a gente faz. No celular também, você vai lá no, nos aplicativos e procura pelo Hangouts. Você pode mostrar para a gente, então, como poder fazer uma ligação dessa usando o Hangouts? Sim. A página do Hangouts está aberta, né? Então você pode vir aqui na barra de endereço e digitar para entrar no Hangouts ou nos aplicativos Google procurar pelo Hangouts usando uma página do Chrome. Então, aqui está o Hangouts. Para fazer essa reunião à distância, então você clica aqui em vídeo chamada e isso já vai abrir sua câmera. e Aparece uma janela para convidar pessoas. Quando você está usando o celular, você vai fazer exatamente assim, vai digitar o e-mail, o Gmail das pessoas para convidá-las para essa reunião e se ela for receber esse convite se for o celular ela precisa ter o um Hangout instalado. Bom, outra opção para quem usa o computador é copiar o link para compartilhar e automaticamente já copia esse link que pode ser copiado por exemplo em um grupo do WhatsApp que, é o que a gente vai mostrar aqui link para a reunião e aqui as pessoas que acessarem esse link já automaticamente já vai entrar na reunião está participando. né? Aqui tem esse microfone que ele pode estar mutado nos momentos que a pessoa não precisa falar. Por quê? Porque isso impede que o som do ambiente que a pessoa tá. se a gente imaginar uma, uma reunião com cinco, seis, 10 pessoas, então não fica acumulando sons de cada local que as pessoas estão. E no momento que cada um for falar, aí é só habilitar novamente esse microfone. Esse Aqui é o que finaliza a chamada e aqui é para você ligar e desligar a câmera, como a gente fez aqui com o microfone. À medida que as pessoas forem entrando na reunião, elas vão aparecendo aqui minimizadas na parte de baixo da tela. Vou entrar nessa reunião então. Entrando na reunião, participar do Hangout e agora a gente já está conectado. Então, esse é um exemplo de um fone de ouvido que vem na maioria de celulares, que já tem o microfone junto, né? você pode usar também o headset, que é aquele que, que ele é maior, né? que tem o fone e o microfone junto também. É. A gente vai mostrar agora um exemplo prático de uma reunião que foi aberta à distância via Hangouts. Oi, meu nome é Clarissa. Oi, eu sou o Fernando Didi. Eu sou o Coba, aqui de São Paulo. Eu sou a Patrícia. Eu sou a Lívia, de Piracicaba. Eu sou a Rosana, de São Paulo. Eu sou o Luiz Luciana, meu nome de Pichotato. Se você deseja abrir uma reunião usando o Hangouts e quiser compartilhar o link com a gente, envie um e-mail ou então usando uma rede social que está colocada abaixo na descrição, entre em contato com a gente. Falou!